E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Dead Cells, estamos jogando o ADC Return do Castlevania, e hoje a gente pretende enfrentar o Drácula, né? E tentar vencer e mostrar o final, vamos lá? A gente está com uma build legal é, de brutalidade, né? Tá tudo no máximo, a gente tá com duas arminhas amarelas, o choquinho, a data. Tudo que a gente tem que fazer é derrotar o bicho, mas é difícil, hein? Nossa, é muito difícil Mas vamos lá Dessa vez eu vou Master Keep, chamar o último Bioma, o bioma, onde a gente vai encontrar o Drácula Os amigos aí do Discord revelaram que tem essa escada invisível aqui, bem antes da sala do Drácula e essa área secreta tem duas skins do jogo gente... Foi muito quase Bem. Tudo bem, não tem problema. Ah, não, os morceguinhos. Tudo bem. Usamos uma poção até agora? Nunca fomos tão bem. Conseguimos passar da primeira fase. E agora que a coisa complica consideravelmente. Porque ele tem uma segunda fase. E a gente não pode carregar nossa poção. Nem nada. Foi bom porque ele, a gente bateu nele tão, tão rápido. Derrotamos ele tão rápido que ele nem soltou os raios do chão. Parece ser a segunda fase é em plataformas. Eu não gosto, eu não gosto. Carregar. a gente jogou para fora da plataforma. Tudo bem. Agora não é bom. Vai soltar uns raios aí. Raios não, bolas de fogo imensas. de olho, porque ele vai dar um dive. Não fundeu o tempo. Morcegos. Ah, Não! Opa! Deu... deu! Eu nunca fui tão longe, eu confesso. Olha! Conseguimos derrotá-lo! Que maravilha! Tem um finalzinho aí. Animaçãozinha, vamos assistir. Olha só que legal. O castelo está ruindo. <risos> o prisioneiro aí. Pronto com Lucard e o Richter. Confesso que eu aprendi o nome do Richter esses dias, do jogando a DLC, eu nem tinha a menor ideia. Ó! Vampire Clearer. Tá aí a prova que foi a primeira vez que a gente fez, conseguimos o achievement. tá aí! DLC maravilhosa do Castlevania para o Dead Cells. Pra quem é fã hein, do Castlevania, é uma. Um negócio sensacional, altamente recomendado. E aí, a gente ficou uma semana tentando derrotar o Drácula. Então, finalmente a gente vai conseguir soltar o vídeo. <risos> Desculpe a demora. E vamos voltar para as outras gameplays, pretendo fazer Momodora 3. Achei baratinha na Steam. Fica assim então, pessoal. Gostou da nossa gameplay de Dead Cells Return to Castlevania? Deixa o like, se inscreva no canal, dando onde nossos vídeos a gente joga Jogos Indie, Metroid e e esse é um roguelike, mas é um jogo indie. Foi altamente recomendado também, deve ser já tem uns anos, é muito bom. É... Não sei se eu mencionei, deixa um comentário, porque a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Talvez eu tenha fudido isso pela segunda vez, não tem problema. E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade! Já era. Precisa de um dano maior que esse aí. Agora deu tudo certo. Ah! não, velho. Puta injustiça. Ai, nossa, tomamos, hein? <risos> que bosta, cara. Que bosta, velho.